Converge. Ah, que é é. mais o Bolsonaro? desgraçado ganhou pela uma facada, né? Ah, não sei se foi pela facada, mas sim. Mas entendo. Ajudou, entendo ajudou, que você deu, quis dizer. Pra tá dentro do né? estômago. É que eu... <risos> é. aliás, tem muita gente que acha que ele não tomou as facadas. É fake, né? É fake, é é eu, eu já ouvi algumas pessoas falando. Ah, tem gente que acha que a terra é plana. É. Então, pra achar, falando, tem cara, gente achar essa, essa teoria pra mim não cola muito porque o cara foi Pau ou da Terra Plana? Da facada. Os dois. O cara foi Paul Albert Não, não foi, é, foi, cara, não foi mentira não. O, os os caras fizeram o o puta de um, de um marketing fudido em cima, óbvio. Mas não, não foi mentira não. É. Tomou facada assim. Tomou, acho que tomou. Eu, eu acho que ele tomou facada assim. Ele tomou. Mas, Mas tá ligado, tem gente que acha que não, né? Que sim. É, é não, sim. Da conspiração. Mas o que ajudou ele, na minha opinião, é porque ele não foi mais em nenhum debate, ele esquivou. Então, assim, e Exatamente. aquilo da facada ficou, puxa, olha, um bom homem tomou uma facada que querem tirar ele, é, né? É. Olha, hum. o cara que veio contra o sistema, o PT na época, né? Boa, e aí, meu. deu gás pra ele, né? Boa, bom assim Boa. Ajudou opa, ajudou bem esse negócio dos debates também. A cara do El ele não participar dos debates. É, cara. Ajudou. Puxa, tá não vai ter dia 7. dia 7. Tá sabendo, não? Vai não, tá sabendo uma que vai outra, ter as manifestações, mas é a favor ou é contra é, o Bolsonaro? A é é a favor jeito. e contra. Só que aí a polícia de São Paulo, por exemplo, aderiu... Tem 54% dos policiais aí de baixa patente que aderiram ao chamado do Bolsonaro. Então, cara... A hora que os petistas pisar na rua aí os anti bolsonaro vai ser um graça né cara policial do lado do bolsonaro vamos sentar tá o armado, né? é armado não vai você não pra, vai dar acabar bem Pra né? mim tinha que pegar todo mundo que gosta do bolsonaro todo mundo gosta do lula botar esses caras pra tretar e cada morte que der uma vitória a mais pro brasil entendeu matar todos esses caras na mesmo. verdade se chegar mesmo nessa, nessas vias de fato aí na falando de guerra civil, né, cara? É, então, é isso aí, que é, é a né? É bosta, uma bosta, né? né? Imagina. Ele, porra, ele ameaçou de estúdio. novo hoje, né? Botar o exército dia 7 aí pra, pra se, o, se o STF não, não ficar na dele, vai botar o exército na rua. Deu mais uma ameaçadinha hoje de golpe, né? E? Eu não sei se é todo o exército que segue ele. Eu sei que a Marinha não, é, não. não curte muito ele, né? A Marinha não curte ele. É, os caras da Marinha. Agora, não sei, cara. Eu acho que deve ter uma meia dúzia de louco aí, né? Que, que apoia tem. essas coisas de golpe. Isso não é, é bom eu pra acho nenhum que país, é, né? né, cara? Não é bom pra é. nenhum país. Acho que a nossa conjuntura hoje é completamente <risos> diferente do golpe de 64, né? Não vejo é... como que os militares apoiariam um tipo de golpe desse. Eu Com acho que... Eu... Cuba é assim, né? Ninguém dava bola até Fidel ir lá dar o golpe e fudeu tudo, né? É, então, é isso também. E é. né? Sei lá, cara, eu fico... Você tá vendo o quanto de saída de dinheiro que tá tendo do Brasil essas duas semanas aí, cara? Cara, a, ah, coisa... a bolsa tá despencando tá, essa semana, caiu, caiu, você, caiu, cara, cara, Tá A coisa tá nervosa tá aí. preocupado com o que vai acontecer. E isso, você cara. viu aí que o governo americano deu um alerta aqui pra equipe aqui do, do consulado aqui, e os, e os americanos que trabalham aqui, que dia 7 Sim. pode ocorrer algo muito sério? Se, é, se possível voltarem. Então assim, cara, a coisa é, é tensa, né? E aquele é. negócio dos caminhoneiros vai rolar? Então, Tem mas depois eles vão do. Parar também. Como é que chama aquele cantor lá? O. Sérgio, Sérgio Reis. Sérgio que... Reis. Esse aí dançou, né, cara? Foi fazer. Mais ou menos, vídeo. mais ou menos. Mas também é um mão de gente que é a favor, agora tá ajudando o cara também, tá falando dos negócios com cara. Tem um monte de gente falando, é, tamo com o Serjão. Então, sempre vai ter os loucos dos dois lados, né? É isso que eu era, né? tava vendo que os caminhoneiros, a, a pauta deles lá era contra o STF, né? Queria que saísse o Barroso e o, e o Alexandre de Moraes. E se não, não fizesse o que eles queriam, iam fazer igual a ao... Lembra quando teve a dos caminhoneiros lá? Que é, teve lá... Uma só teve um monte de meme né semana Venezuela né tipo, veja como é a Venezuela <risos> que a gente parou uma semana aqui né? coisa muitas coisas tal. tá é, falando que ia fazer de novo eu eu acho que alguma coisa ruim vai acontecer eu não sei o tamanho proporção, da proporção né tamanho, é. mas assim o Bolsonaro é, já é para mim caso perdido no Brasil assim ele não ganha para mim pra mim, né, eu, ele não se reelege, né, não... pra mim ele não consegue. E ele, no, no seu ato final, vai, tent... vai fazer, vai... eu acho que vai ter uma ameaça, vai ter alguma coisa, sabe, o Brasil vai passar pelo... saiu uma... o pro Trump, né? É, vai é, ter uma é. turbulência, ele tentou é. lá, né, cara, a sorte é. de lá que o exército odeia ele, né, o Trump. O Trump e o capeta é a mesma coisa, né, é. pro exército lá. Mas você vê os caras invadiram lá, o Capitólio, O Capitório. deu merda, né, morreu gente, né, cara. Então, assim, Sim. saiu coisa ruim da história, né, e incitado por ele, né, pelo, pelo Trump, ele. né. Exatamente. E eu acho que alguma merda vai dar, cara, agora tem que ver a proporção, né, tomara que não seja grande para não estragar o país, né. Uhum porque cara a gente já, a gente já tá baleado da pandemia né entrar numa guerra dessa aí sei lá cara eu vejo tanta gente desempregada cara tanta gente precisando e, e os caras discutindo aí se toma STF com quem fica quem é foda cara sei é lá no cara. final a gente já falou isso outras vezes aqui né estão preocupado em fazer manutenção do poder né não é em melhorar o país, as ações uhum. não são em prol do país, né? É em se manter no poder, né? Nossa, agora que eu vi Enxer, que tá Ainda mais o cara assim. que, que senta na cadeira nunca não quer sair mais. É você vê, né? Acho que era o Fernando Henrique que falava que era contra a reeleição, né? O Lula uhum. era contra a reeleição. Todo mundo é contra a reeleição. Todo mundo, ah, não... o negócio Mas tem queimou, ninguém ninguém né? Não, exceto, ninguém... exceto quando o cara tá no, no poder, né? É, então... O cara quer ficar mais 16 é, anos, né? É, cara, assim, deve ser, eu imagino, já pensou, cara, você, presidente de um país, cara, assim, é, você tem todos os holofortes, né, no caso o Brasil é um país, assim, que apesar de terceiro mundo, né, cara, é um país que é muito visado, né, pelos seus recursos naturais, né, aqui, Sim. ainda, infelizmente, é um país extrativista, né, então, vem tomando da gente, leva e vende bem mais caro pra gente, né? Tá aí a gasolina, né? Que não Isso refina é. essa porra aqui, vai pra fora e a gente paga aí 7 reais o litro aí, né? Graças e... a um previdente aí, ó. É, então, cara. E, cara, eu nunca me esqueço quando eu fui pros Estados Unidos, é, parece clichê essas coisas que a gente fica falando, né? Mas, cara, eu coloquei 20 dólares naquela porra daquele carro. Carro grande, tá? Sedanzão... 20 dólares, gente. Eu andei 700 quilômetros, gasolina pura. Não é esta merda aqui que tu paga gasolina. Só que 27% lá que tá no teu tanque lá é álcool. Beleza, álcool. Não... Então, a gente tem que escolher. Não é ainda. Né? É não, não aí, aí é, é... quando não, ainda. Ainda. não é 60% álcool, né? 40% gasolina, enfim. E eu coloquei 20 dólares, cara. Eu não me esqueço. Bomba 4 do posto. Eu nunca me esqueço. Porque eu entrei lá dentro pedi bomba 4 lá, né, cara. E coloquei 20... 700 não quilômetros. não falei bomba não, né? Não, não falei bombe, não. não. Bombe! Eu Você fala é... bomba? Eu saio preto, Você já vai preso. <risos> a SWAT lá. Do jeito é, que eu tava eu as coisas lá, descia a SWAT lá, bombe. achando que eu era é, terrorista. É, louco, mano. Essa é. época lá tava foda, esse negócio de bomba. É, cara. É. E, e aí, cara... 20, re... 20 dólares, André, 700 quilômetros. É, é coisa de louco, correral, cara. Né? Coloca 20 dinheiros aqui. O cara nem tira acho que a bomba lá pra encher seu... Pra colocar no teu carro lá. 20 reais faz pensei, nada. já tava falando disso, não de combustível, mas a gente tava... É... Sei lá, a gente tava tomando uma coca. Que eu falei, cara, quanto que tá uma latinha de coca? 5 reais? Não, menos. Por, uh, a, coca, latinha? Não, né? a latinha? A latinha. A, mencinha. a mencinha. 5 ah, reais, tá... reais, não, não, tá mercado, um pouco né, menos, quatro, Acho quatro. Tá... eu fui hoje no mercado não vi, mas deve estar uns 3 e pouco, porque a Heineken tava 4 e quarenta. a Coca não chega a ser o mesmo empresa da cerveja, deve ser uns 3, é. e 40 a Coca por aí, três, por aí, 3 cara, lá sazonesa é 30 centavos de dólares, cara, cara eu latinha. nunca me esqueço, eu entrei no Carrefour, engradadinho de 6 latinha 2 dólares. É, não, aí a pessoa fala assim, não, mas quanto que dá isso em reais? Eu falei, mas não, você não pode, não, converte, em não pode conversar. Pode Pense sem dinheiros. É, em dinheiro. É igual Porque você ir pro Japão, cara. É esse... As coisas ah, lá é 5 mil ienes, 5 mil ienes é, é, é tipo 3 dólares, 4 dólares, isso, no, dando um exemplo. Isso, isso, sabe, é. É, não pode pensar, cara, senão você não faz nada nos países, cara. Não, aí é. converter já era, cara.